No mãos à obra desta semana, nem vão acreditar no que eu trouxe. É uma coisa tão simples, mas tão simples de fazer. E, no entanto, tão útil e tão importante nesta divisão, acreditem ou não, vamos fazer uma mesa de jantar. Esta zona de refeições. Ok, muito bem. <risos> então, para isso, fui ao do Merlin e vi este tampo de madeira maciça temos aqui Carlos, atrás, tem várias qualidades, para já tem uma espessura grande, não é? É okay. assim meio deformado, parece mais tosco, parece mais tronco, que ainda tem mais graça, não é? E depois tem uma medida para mim, 2 metros por 80, que era exatamente o que eu precisava, também é preciso ter sorte nestas coisas, não é? Para além disso, e esta é que eu achei mais incrível, foi esta a novidade e por isso é que eu me lembrei da mesa de jantar, que é vir estes pés, aqui, estes pés pretos, que são um bocadinho industriais, Faz esta cruz, não é? E que normalmente tem que se mandar ao serralheiro, aquelas coisas, fazer um desenho, coisas super complexas, mas não, eu descobri isto e achei, isto é fantástico. Então imagina o que é que nós vamos fazer, não é? Estão a ver. É agarrar o tampo? Exatamente, nós vamos agarrar um tampo. É assim, se tiver um cavalete lá em casa, é bom porque assim trabalham elevados. Se não, um cartão no chão, deitam o tampo, põe os pés. Que veem qual é a distância que fica entre os pés, a professora está feito. E eu trouxe três pés porque eu fiquei com receio que ela abalasse no meio, não é? Lembrei-me Eu vou aprendendo daqui a 15, 20 anos, estou ótima. Bem, nisto tudo, o que é que a gente vai fazer? Mãos à obra! Este é o centro. Isto é o centro. É o centro. Então isto tem 4 cm, tem 8 cm, vamos passar um 4 para cada lado. Certo, porque eu preciso ter no final 1,80m livres para me caber as cadeiras. Ok. Tá então bem? o que significa que o outro X fica mesmo nas pontinhas? Fica a 2, no máximo a 2 cm das pontinhas, que é para eu ficar com 1,80m, então, pode pronto. ser? Então marca aí. Música temos isto tudo certo e o que é que vamos fazer agora é fixar os pés à, à, ao tampo da mesa. O que é que eu vou usar? Uma parafusadora e outra parafusadora com uma broca. Isto porquê? Porque o parafuso é relativamente grosso que é este que eu vou usar. está aqui. Significa que se eu apertar isto sem guia o que vai acontecer é que pode partir o parafuso e rachar a madeira e nós vamos usar então esta broca para fazer a guia. Bom, agora eu não se esqueçam que a mesa, como está assim virgem, a madeira está seca, precisa de um verniz, ok? Sim, e, oh, e o que é que eu lembrei? Ah... Não me dá crédito, não me dá crédito. Tomar, então, despachem-se <risos> que isto já está a demorar muito tempo e nós temos que acabar. Ai, está tão mal bem, disposto, Carlos. Hoje, hoje está virado para aquele lado. Não se aguenta, que você quer. hoje está bom, em modo que não se aguenta. Vamos agora buscar uma lixazinha, dar aqui uma lixazinha azuita e depois aplicamos o verniz. Mas podemos fazer nós, já não posso pedir mais. Já não posso pedir mais, por favor. Música